Fala galerinha do canal Rotas do Sul, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Hoje nós vamos estar iniciando mais uma viagem com o Eurotruck Simulator 2 na né? versão 1.28 Com mod mapa EA Buzz 4.4.3 tá? Estamos hoje com o mod da Garcia, tá? com skin da Garcia então, com o meu Campione, tá? não é aquele Invic plane esse aqui está com 2013 é um Mercedes Acho que está voltado acabei de pegar os passageiros, vou fazer canoas pelotas tá? Aí tá com o turismo, mas eu voltei, tá? Então vamos aí fazer a nossa viagem aí E antes vamos dar um salve aí pro cara ah, que pediu salve aí Que é o NXIM Salve aí, piapa, tá? Vou tá deixando teu canal aí na descrição aí, tá? pessoal aí que tá assistindo, se inscreve no canal dele aí, tá? Fazendo aí um... uma boa ação, na é verdade, né? Então aí o canal dele vai estar tá na descrição aí, beleza? Tá? Agora nós vamos aí no, no interior do Rico tá no interior do veículo, tá, tá dando aquele bug legal, vou aquele bug legal. tá, vamos fazer umas palestino Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tá, hoje nós vamos estar tá conduzindo vocês de Canoas até Pelotas, tá, são 3 horas e 27 minutos de viagem, tá, parece que todos utilizam o cinto de segurança, tá, isso vai dar uma acessibilidade para vocês maior, esse carro aqui é um Leite, tá, ele é semelhante, na verdade... Ele possui 44 lugares, tá? Beleza? É um... Uma carona seria a LD, tá? Da Comil Então tem a vista para um, para um, uh, panorâmica, tá? Então... Eu vou botar... Vai ter um filme pra vocês Vai ter só o ambiente, tá? Tem banheiro Mas peço gentilmente para vocês Não façam o número 2 Só normalmente o um número 1, um, tá? Beleza? Você vai estar tá incomodando vocês aí, tá? Por causa do cheiro, tá? Lá no fundo tem água, tá água geladinha Só pegar, tá? Então... Desejo a todos novamente uma boa viagem, tá? Utiliza esse tipo de segurança, tá? E qualquer coisa é só apertar o VIP aí do lado que tem aí se vocês querem descer, tá? Então, forte abraço aí pra vocês aí. Falou! Como aí, pessoal? Vocês podem ver? Nós estamos aí com Mercedes, né? Então já vou ligando já ele aí pra nós não se atrasar, tá? Ele é um, um Comil, tá? Ou é um Comil Campione, tá? Aí tá com 2013, versão 2013, porque agora com mil em 2015, acho que foi. Ela lançou o Campione né? Ela lançou o Campione Então, ela não não fabrica, creio eu, mais esse tipo de veículo aqui, tá? Ou pode fabricar, mas para mim eu acho que só fabrica só em veículos tá? Como via de topos passageiros, nós vamos estar tá fazendo a linha hoje para Pelotas, tá? De Canoas para Pelotas, tá? Com Bom, a skin da Garcia, tá Mas a Garcia não tem linhas aqui no sul Tá, galera tá? A única que tem linhas aqui no sul É a Brasil Sul, tá Que é da, do grupo da Garcia, tá Que a Brasil Sul é a dona, né Da Garcia a Transição recente de 2014 né? Então, vamos aí Fé no pai, nós vamos chegar lá Tá, beleza então peço a todos aí que deixa aquele like aí, aquele like maroto, vai estar nos ajudando muito, tá? E falar para vocês que esse mês eu vou trazer, esse mês, no final desse mês, e até o final de fevereiro eu vou estar trazendo a uh, Loro Truck, na Ver eu vou fazer, uma, vou fazer aí um planinho aí, que vai ser a Expedição Sul, por isso que estou no Rio Grande do Sul, tá? Depois de fevereiro eu vou ir para fazer uma outra... Uh, eu vou fazer as linhas lá para o Nordeste do Brasil, tá, para Bahia, tá, por lá Eu vou ainda, mas tem anotadinho, tá tudo anotadinho Tá, beleza Então aí se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações aí Que você vai ter vídeos diariamente para vocês aí, tá Vídeos aleatoriamente, tá, não tem horário, tá Uns podem sair durante a tarde uns pode sair durante a noite Ou durante a manhã Durante a madrugada, tá? Então, não tem horário, tá, pessoal? Vamos refrear aí Que o cara aí Da frente aí Deu uma freada brusca Agora já tá lá pra frente Acelerou novamente Tá? Eu, não, eu vou dar uma Aqui na Não consigo aqui Aí Ah, que bosta! Não pode falar palavrão aqui no YouTube, mas ali no semáforo ali vou parar. Aí eu vou arrumar essa, essa, essa visão aí pra vocês aí. Vou dar uma visão melhorzinha. Aí foi o máximo que eu podia fazer. Aí não tem um carrinho na frente, então vamos. Lá. Agora é que ele vai ficar assim, tá? Vou vou vamos aqui Porque senão vai entrar aqui para dentro Depois mais para frente numa reta eu volto tá? Vou ultrapassar aqui O nosso tempo aí já tá curto Então tá até chegar em pelotas É bastante caminho tá? Eu vou diminuir a velocidade aí Que tô acima, já tô até passando umas curvas e tal Eu tenho que chegar antes que esse caminho aí Pra pegar o pedágio Por acaso que eu, eu quero pegar o pedágio preferência de ser esse alto, eu posso passar direto Agora vamos nas bol na boleia. Vamos 90 por hora numa, faixa, numa via que é só permitido. Agora que já é permitido, mas na outra era permitido só 80. Tá louco? Tá? Esse aqui é um mod que eu senti que ele é um pouquinho diferente do que os outros. Tá? Esse aqui parece que tem uns mods. Tá, depende do mod, tem uns mods que é bem devagar, tá? Pode ser impressão minha, mas tem uns mods que os veículos quase nem andam, tá? Tipo o Paragiso, eu no primeiro vídeo que eu não falei, tá? Esse carro não anda, quase, tá? Já esses aqui, 5 assim, mil aqui já tá andando já bem melhor. Já. Tá? Falando aí no, no vídeo aí, desculpa o. Você tem um ruído de caminhão, de pessoas falando aí, tá? Eu tô gravando de dia no ano, nos outros eu gravava de noite, tá? Então, tô gravando de dia, por isso que deve ter esses ruídos, tá? Falando aí mais sobre os ônibus da vida real, tá? Eu vou dar um zap, vou falar aí pra vocês aí, tá? Que, qual tipo de carroceria Eu prefiro, cara, eu prefiro, tá? Nossa, Irizar é, é muito top, é Irizar é muito top, cara, tu viaja no Irizar, tem, tem, o bicho não faz nenhum barulho, Viagem tá? viaja no G7, tá, não sei agora, eu, eu sempre viajo no g até vídeo no canal aí, tá, mas o que fez barulho mesmo, viajei no G7 2009, acho que era ano 2009, tá, da Caiense, o pessoal que não sul conhece, não viagem nem numa, que quis quase samba, cara. Puta merda, não tem nem como tirar um o Isso é barbaridade, né? Ah, não sei se a Marco Polo melhorou isso, mas os primeiros G7 que tinham, que sempre, tinham fabricado, era uma verdadeira escola de samba, tá? Uma verdadeira escola de samba. Então, já o Erizar sempre trouxe um conforto a mais, tá? Eu não curto. Tá? Falando de primeira, eu não curto muito comigo tá? Tipo, o Invictus é totalmente A cópia do G7 tá? Eu, na minha particularidade, eu acho ele Muito parecido com o G7 tá? Mascarela Eu não acho bonito, tá? visualmente Eu acho ele muito bonito Então, Nelbus é na Marco Polo, É do grupo Marco Polo Então, tá mais ou menos Mais ou menos E tem a querida Buscar A querida Buscar Como seria a querida buscar né? a marca do ônibus, tá voltando aí agora, Caio comprou ela, ah, esse ano ainda vão, tá, expondo os, já começaram já tá, a fabricar aquele, viu, tá, e a primeira parece que é para receber os Buscar, e talvez dizem que encomendou, foi a aviação União Cruz. a busca, tá, que é aqui do Rio Grande do Sul, parece que ela já encomendou, ela tinha um dos modelos mais novos que foram fabricados, que foi eu acho que um Vistabus, um tá? E ainda apareceu lá no um OB lá, que eles estavam medindo o seu comprimento, então estavam pegando as configurações dele, tá? A primeira aí então que vai. O que bom nós vamos ver, pelo que dizem, o que nós vamos ver rodando é da Vusk, tá? Mas falando ainda da, da Marco Polo, eu sempre gostei muito da Marco Polo, tá? Desde, desde sempre, tá? Mas, tipo, o G6 é tudo, cara. Se eu prefiro viajar No G6 ou um eu vou de G6, cara. O G6 é um conforto que tu não faz ideia. Tipo, a alegria é que do pessoal tem de viajar no G6 é bem mais melhor do que viajar num. No bem mais confortável viajar num, num G7 o G7 tem esses tipos assim, tem, tem uma tecnologia e tal mas o conforto e conforto não se compara, tá? Né? o conforto não se compara, tá? e seguindo aí que a marcopolo também diminuiu a carroceria do G7 nos paradiso, tá? nos top, tá? no G6 era 13,2 metros e no G7 agora é 13,1 metros tá? não foi muita, não foi muita coisa para eles tá? mas aí por isso que eu creio hein? muitos falam que no fundo lá o G7 ficou apertado nas últimas, pol nas últimas poltronas né? normalmente um paradiso onde um paradiso 200 um paradiso 10.050 ou um viagem eu possui 46 lugares né? daí já é fruto Tá, se você tá lá no fundo É um desconforto total A gente viaja no G6 1050. Que é naquela época só Era fabricado viajar G6 1050. É outra sensação, galera É outra sensação Tá? Mas se era para escolher Eu ia escolher Completamente o G6 Se eu tivesse uma empresa Eu ia escolher Principalmente o G6 E o Benizar, Tá? E esses são os dois aí Que eu ia escolher Pra minha frota, tá? E a busca falando de novo da buscar a buscar sempre, sempre foi uma empresa boa um grupo bom tá só que também copiava muito na Marcopolo se ninguém se lembra do se alguém se lembra do do, do painel madeirado da Marco Polo, do, do G6 dos primeiros G6 que foram fabricados é o detalhe amadeirado, madeirado a buscar copiou a, no início não mas depois tipo na como a gente diz na era fez lift tipo, os os buscar estatus elegância essa série facelift que muitos falam tipo do G6 também os primeiros G6 eram aqueles farolinho meio do lado amarelo né era um amarelo meio que agora dos mais novos para cá era é um fumê. era facelift que nem os outros falam no G7 também aconteceu os primeiros G7 era normal e depois eles 2013 ou 2012 eles mudaram eles para facelift, né? Versão facelift lift. Até a porta de entrada nos passageiros mudaram, era a corrediça, mas se tornou opcional para aquela de puxar G6, tá? Muitos motoristas não gostam dessa porta corrediça aí do, do G7, tá? É opcional, mas no início era só fabricado com ela, tá? Depois da era, fez que foi botada ela como opcional. Tá, essa porta. Então, uh, os primeiros dias seta, Os motoristas odiavam. Tá, isso depende de cada motorista. os que odiavam esse tipo de porta era os motoristas que eram meio que baixinho. Tá, galera, ele sempre odiava dava -se pra até perceber. Tem um, os empresários, tá, os empresários não tão, tipo, quem é o Marco Polo, Marco os empresários ou os engenheiros não estão no âmbito de dirigindo, tá? Não estão no âmbito, não estão no dia a dia na na pilotagem das máquinas. Então, se vão digamos que eles tiram o espaço do motorista, Que nem fizeram no G7 para dar espaço para os passageiros, porque diminuiram a, a, a carroceria, né? E isso aqui o o engenheiro não tá. Nunca acho que dinheiro um nunca dirigiu um ônibus, então uh, ele faz o ônibus no pensamento dele, tipo desenho, desenho, design, uma coisa. Tudo no pensamento dele e depois quem faz o test drive, na verdade, é o um motorista. Muitos motoristas aí, cara, tem uma implicância com o painel, né, o letreiro, né? O painel digital do GC. No G6 era embaixo, tá, era um tchan a mais naquela época. Tá, no GV já, também já tinha, isso era um tchã quando, quando a Marco Polo fez se desenvolveu esse letreiro embaixo, porque o rodoviário, o urbano rodoviário, era em si, o rodoviário de.. de.. de pessoal o rodoviário de, de turismo, já era uma coisa já diferente esse tipo de painel digital inteira digital, né? Então uh, e também embaixo ele não incomoda o pessoal, os motoristas, tá? Eu já você ter atenção um G6 tu viaja não dá nenhum problema, um G7 tu viaja dá problema, tá? Tô falando sério, galera. No G7 dá muito problema, tá? Estamos chegando já no nosso destino, moça. No, no G7 dá muito problema, tá Tipo o Vou dar esse o, o letreiro digital. Durante a noite os motoristas eram obrigados a desligar o painel digital. Por quê? O letreiro digital. Mas muitos falam painel também. Por quê? Porque ele era. Ele tipo fazia um espelho na, no vidro da frente. Isso eu também percebi, fazia tipo um espelho, ficava reflexo, não sei o que. Ou o motorista era optado a sofrer um acidente Ou o motorista era optado por levar multa, tá? Se tu pega uma barragem de DTT com um carro interestadual Com o letreiro desligado Até no pessoal do turismo tu ganha multa Isso é obrigação, galera o painel digital, o letreiro digital tanto faz Tem que ter o letreiro, tá? Então se o pessoal desligava o letreiro Levava multa, tá? mas depois sofreu um acidente e o pessoal não sabia porque eles sofreram um acidente, né? Né? então é isso aí que tem que pensar. aí, né? o Marco Polo já recebeu essas críticas, se não me engano. Foi o Vaguinho aí. fez essas críticas para Marco Polo, falou que na outra geração uh, eles iam mudar, mas estão com um papo que não vão, ir, vão mudar, vai ficar a geração certa. Então não vão mudar, dizem que vai ficar a geração 7, só vai mudar a carroceria, tá? Vai ficar G7 por causa que uh, era, era o pessoal aí que é o nome se, se divulgou bem, tá? G7, então vai continuar com G7, só vai mudar a carroceria, então... Eu, eu, não... eu sou uma coisa que não devia fazer Porque a concorrência é melhor, cara A concorrência é mil vezes melhor, né? Tá? Então, vamos tirar aqui Vamos tirar um dos passageiros A concorrência é mil, mil vezes me melhor, tá, galera? Mil vezes Mil vezes melhor, tá? vou tirar aqui, esperamos continuar o vídeo É mil vezes melhor do que... Que eu tava falando do Erizar né? O Erizar vezes o G7 Eu ia pegar o Erizar Mas se fosse o Erizar Vezes o G6 Eu já ia pegar o G6 Então são coisas Que umas são melhores de vez em quando E outras não são Desculpa aí o pessoal aí tá falando mal vocês, esses aí, Eu vou, vou gravar os vídeos No pelo menos pra vocês tá? A última vez aí que eu vou gravar um vídeo De tarde As pessoas que foi visitar Tá no cotidiano, ele fala alto, tá? Então, esse era o papo que eu tava falando aí, tá? Visualmente, o comil é bonitinho. Olha, a comil tinha que ficar com esse visual aqui, tá? O que que aconteceu? que muitos pessoal tá comprando o Invictus, não é por design. O design, você vai reparar, é muito, é muito parecido com o. Até me esqueci de falar da Anfaria que os bichos estão lá. Até me esqueci de falar. Então vamos já. Não, daqui a pouco eu lembro. Tá? Agora me lembrei. O que, que fez o Invicus entender mais foi a palavra humilde Invicus. Tá? O nome tipo G7. O design do G7 creio eu não ser um dos melhores. Tá? Não é aquele lá. Agora tu bota um G6. Vou botar vocês, eu vou botar um 2010 que foram os últimos que você ser publicados em 2011 do lado desse Invictus né? para tu ver esse aqui é um 2003 botando do lado de um 2010 o pessoal acha que era mais novo é. então... Isso, são esses detalhes aí é como uh, reconfigurou o, com de, o campeone dela dando o nome de Invictus uh, tipo agora botou Invictus 1200 1800, invictus 1800, e 1050, 150, Invictus 1600 e tal Mas se eu era pegar um Invictus ou um Comil, Eu já iria pegar já Um Commil Campeone, porque O design dele eu acho mais bonito, esse farol aqui eu acho bem mais bonito porque ele não tá parecido com G7 lá né? Não tá parecido com o G7 se não bota um comigo do lado do G7 Cara, não vi que vai ver quem copiou quem tá Muito, tipo A Marcopolo acho que não copia ninguém Todo mundo copia a Marco Polo, Porque a Marco Polo é a maior do Brasil Ou se não me engano, do mundo A maior fabricadora Fabricadora de, de ônibus tá? Do Do Brasil Então Todo mundo, que até a própria Buscar comprou um painel madeirado. A Buscar, tá? tá? galera, eu vou estar tá terminando esse vídeo aí. O papo tá muito bom. Mas nós começamos em outro vídeo, tá? Falando sobre esse assunto. Então, se vocês querem mais esse vídeo, então, galera, eu peço pra vocês, de... deixe seu like, cara. Ative as notificações, tá, galera? Tá? Ative as notificações, tá? Você vai estar tá me ajudando muito e muito, pessoal. E eu já tô chegando, já, no... já tô chegando em 700k. E tipo, os viu que dá, galera. Que dá. Uh, é, são muito poucos para a quantidade de inscritos que nós temos, que nós possuímos. Então, são muito poucos. Então se vocês puderem divulgar, né, dar o like, ativar as notificações. Então o YouTube sempre vai estar tá notificando vocês. Se vocês compartilhar com seus amigos, o canal vai estar tá crescendo, vou estar tá trazendo outras coisas, tá? Mas aí no uh, do final de janeiro até o final de. Fevereiro eu vou estar trazendo a Expedição Sul. Depois eu vou mudar, tá? Vocês vão ficar sabendo mais pra frente, tá? Por, por Março, tá? Eu vou estar trazendo a Expedição Nordeste, beleza? Então deixa aquele like e fui. Até a próxima. Seus loucos da cabeça, como diz o Michael, um. Fui!